como é que está essa procura de casa em Lisboa? Giro, não é? Agora, será que é possível falar de turismo, habitação, gentrificação, sem que comecem logo a dizer Ah, abaixantes do turismo eram um perdeiros, és xenófobo, és contra o turismo. Pá, não, não sou. Ignorar que uma cidade descaracterizada e sem habitantes a médio prazo se tornará absolutamente desinteressante para qualquer pessoa que tenha em mente visitá-la, isso é que é ser contra o turismo. Portanto, if anything, malta que se preocupa com a habitação, é mais a favor do turismo de quem está a cagar. Uma vez que a intenção é precisamente conservar a genuinidade da cidade que ativou os turistas em primeiro lugar. Ou não? Senão, daqui a 5 anos, os turistas começam a ir todos, sei lá, para a Bulgária, ou para o Iraque, ou o que estiver na moda. Porque isto se tornou numa Veneza que em vez de gôndolas tem tudo Ainda bem que Portugal tem cada vez mais visitantes. Boa cena! Mas pá, Lisboa, quer dizer, queremos que isto seja uma cidade dinâmica, diversa. Ou estamos tranquilos que isto seja um parque temático tipo Isla Mágica dos Ipsos. É que hoje o imobiliário em Lisboa é como uma montanha-russa. Altamente instável e os habitantes só têm altura mínima para entrar. Como é que é possível? O intendente é um bairro para a classe alta. Há 10 anos o único luz que podias almejar nessa zona era encontrar uma seringa que ainda não tivesse sido usada. Vocês têm noção que hoje em dia viver em Shellas é uma excentricidade? cidade? Shellas é Nova Brooklyn. E não é pelos rappers, é pelo preço metro quadrado. Falar em preço metro quadrado, sabem quanto é que está em Lisboa? 2.300 paus. 2.300 paus por um quadrado com 100 centímetros de lado. Significa isto que mesmo que eu quisesse ser 100, ok, quisesse espalhar ali duas caixas de cartão à frente de um banco. Tinha de ter ordenado se Há estúdios com 20 metros quadrados a tal euros. Isto é racismo que há africanos que nem o Piriló conseguiriam guardar no interior da casa. Tinham de fazer uma marquise. Apelo. O pior são os quartos. Por menos de 400 balas não arranjas um quarto. Nada impossível. E é um quarto interior e cheira a mofo e na cama residem ácaros que não contribuem para a renda. 400 euros quase o ordenado mínimo para dividir casa. Mas quem é que esta malta acha que é o, o público das casas partilhadas? Banqueiro. Estou mesmo a ver ali o Ricardo Salgado, a dividir casa com mais 5 trenses ali em arroz. Vá malta, vou ali ao mini preço. Olhem pessoal, apá, as panelas também são para lavar, ok? Quer dizer, vejam lá isso, por isso é que eu nunca vos convido para a comporta, percebem? Tchau, péssima invitação. Não, mas a sério, sinceramente, por que é que ainda há universidades em Lisboa? Acham que a generalidade dos estudantes consegue pagar um quarto cá? Mano, sumam já, sumam já. Acabem com, com todo o ensino superior, façam do técnico um mega hostel. Pode ser que pela primeira vez na história estejam lá gajos. Ninguém, ninguém consegue arranjar casa em Lisboa. Viveremmos que a vida é centro histórico. Até a classe média. Alta, Lisboeta, está com dificuldades para encontrar casa. Sabem o que é que isso significa? Qualquer dia vamos precisar de construir bairros sociais para Beto, para habitação camarada e para malta passa-férias em Bali. Mas já viram a vergonha que é sujeitarmos a levar a banhada de um Afonso Maria? Ou ir buscar a uma Caetana? É que é isso que vai acontecer.